Começou? Aí, do homem, Para, parece que começou, hein? Puta merda! Começou! C começou. É... Como é que eu... O que, que eu tenho que fazer mesmo? E agora? Introdução? Eu tenho que pôr o som, né? Eu não pus... Oh. Eu, deixa eu soltar o som. Aqui o jogo tá muito bom. O God de 108x5, um jogão. O Felps. Felps o mata mais um. O Felps puxa a arma, dá mais um tiraço. Meu amigo. Meu Deus, Felps. Tá, ah, ele tá forte, hein? Felps na, na Alpe É, ele... É. Andou treinando mesmo, dá pra ver aí. E aí, mais um... Caramba, Felps. É. Eu acho que a gente só aceitou uns anos atrás, né? Que eles são melhores e deu. Cara... Depois do 7x1, será? Os cara tem PC antes, os cara tem mais dinheiro, tem um poder aquisitivo maior e o brasileiro tem raça. Nossa. Eu acho que é isso. Hum. É, tipo comparar um... é tipo comparar um vira-lata com um pedigree, né? Tu vai... vai no pedigree? É... Mas o brasileiro não é o vira-lata do momento? É um pouco, né? É. Que abalo. Cara. Talvez se os europeus não tivessem roubado nosso ouro quando tudo começou, o jogo poderia ser diferente. Mas Pior. a gente já Pior. foi criado. A gente já foi criado na humilhação. Phelps. É. Felps ganhou um X1 importante, hein? 20 de life. 11, 11. Felps tá. Pô, o Felps tá grandão demais, cara. Só ia aquele dico que eu joguei com vocês, né, LG? Forte, já se cadastrou. Olha lá, mano. É? A, a B do, da God Science tá forte, hein? Tá muito hein? forte. Só que esse cara, ele não. Ele Marotou. não tá esperando. Marotou. Né? Leva o segundo. A C4 tá caída, mas tem o Dumal. Dumal vai plantar. Nossa, tô na Nossa, muito. ficou sem pulmão. É, cansou. É, é a terceira vez que eles estão dentro da bem. Não tem smoke CT, olha. Parece que eles estão gastando muitas bombas antes de entrar. É... Faz falta essa smokezinha. Segurar um Faz pouco. Falta. Eu consigo. Eu consigo Bom. dar uns. Um... Oh, Ó, olha a entrada. Beleza. Beleza. Beleza. Fato. Nossa, lateado, velho. Nossa. Oh. Toma. Opa, opa. Hum, não dá taquinho. Toma. Nossa, Bartinho tá mais. Nossa. Ah, que isso, cara. Mas dá, hein. Dá. É um 2x2, porque o outro cara lá tá na capa da gaita. Pô, esse do mal é chinês mesmo, hein. Olá. Opa. Bela kill. Sabe que tem ali. Opa. Olá. Veio oh. buscando um, só cara Olha toma. só, que toma. nada é, boa gente, aqui, do jogada, lado. o Isla Krakow vai forçando a entrada, pula, lá ah, ele erra o tiro, essa granadinha vai machucar, viu passando, tenta o retakes, o Phelps vai marotar no... Ó, oh, pediu a Bang. Com certeza ele pediu a Bang. Já levou mais um. Já sabe que tem MDB. Já levou mais um também. O Phelps tá grandão. É um tá. grande jogo. Nossa senhora. Tem a chance de fazer o décimo ponto e voltar pro game. Voltamos. Vamos voltar pro game. Quer ver? Vai. Vai. Beleza. Toma. Nossa, nossa, nossa. Toma. Toma. caramba. Beleza. Beleza. Acharam um caminho... Olha que entrada muito bem feita, é fogo, é smoke, é bomba, é tiro, é... parece o Rio de Janeiro. Toma. Meu amigo! Nossa. Conseguiram matar dois não ainda. Não deixa... Tá... Por que não faz 4B? Que aí os caras falam que estão telando. É... É... Isso, tá? é, aí os caras ganham e ficam reclamando seria... que é online. É, seria bom dar uma tia neles agora. Olha lá, errou o tiro. Opa! Tá... Nossa. É Nossa. Boa, Boa, é... O Phelps, esse é o nome dele, já ganhamos, galera. Ah, meu Deus! Toma, tá erra, aí. erra o tiro. Não, boa, boa! Ganhamos!